Olá, amigos e amigas. Aqui está o menor porta-retrato de parede. Ele vai diminuindo até chegar na posição de zero-vírgula e seis. 0,47 milímetro por 0,34 milímetro na cor amarela e é o retrato duplo na cor cinza que dá para ver melhor como pode ser observado Duas fotos duplas, menor porta-retrato de parede em adesivo. E é cor aqui na cor azul. Como queríamos demonstrar, aqui se encontra o painel que foi feito para o menor quadro porta-retrato adesivado, aqui pode ser feito, ser visto individualmente, aqui tem 4 e três e aqui tem só um, como pode ser observado, este aqui é o menor Isso aqui é o menor porta-retrato adesivado do mundo. Obrigado.